Bom dia! Muito obrigado pela sua presença aqui, esse é o Leitura Compartilhada de hoje. Muito obrigado por ter dado play. Hoje vamos falar, mais uma vez, continuamos o livro de Pedro, tentando enxergar essa dimensão que é o Evangelho e a vida cristã, e vamos descobrir hoje que nós somos um povo. Mas um povo para quê? A gente é um povo para quê? Por quê? E aí a gente vai entender que essa vida, né, esse para quê, somos um povo de Deus, implica em uma vida diferente. E uma vida com freio, porque se a gente não põe freio a coisa não, a coisa desanda. Então agora sim, um bom dia para todos. O Declínio, bom dia, Maxi, aliás, aliás minha irmã de O Declínio. É, se você puder me mandar uma mensagem para me dizer se deu tudo certinho lá com a, com a Dani, com a doutora Dani, me, me responde lá no WhatsApp, tá bom? Vou ficar muito feliz se você puder me der esta informação. Muito obrigado por você ter chegado aqui, obrigado por todos que voltaram à nossa transmissão no Instagram. Instagram, de fato, muito instável, muito instável. O Leitura Compartilhada de hoje, dia 25 de novembro, eu já vou voltar aqui fazer uma propaganda para você. Essa camiseta, ela é da Zoibook, a Zoibook tá aqui, ó. Tá, vou chegar pertinho para você ver que não é Armaivos, é Amaivos porque tem um x aqui no, no R, então é Amaivos João 1334, você pode comprar essa camiseta no site da Zoibook, é, e mais de, acho que mais da metade do lucro das camisetas é revestido para missões, então chegam sempre o Mateus e a Vanessa que são os donos da loja, estão enviando para a gente aqui, ofertas assim, poxa, é, é gratificante, é o esforço do Mateus e da Vanessa em, em torno de missões, então você comprando essa camiseta, você está nos ajudando em missões você não só ajuda a gente aqui, como você nos ajuda a ajudar outras pessoas também agora em pouco, por exemplo, entrou, entrou aqui a Alexia a Alexia ela tem uma casa de recuperação, salvo engano, em São Luís. Ela coordena uma, uma jovem coordenando uma casa de recuperação em São Luís. E sempre está precisando de ajuda. Uma forma de você nos ajudar a ajudar a Alexia é comprar este material, tá bom? Muito obrigado por ter dado play. Vamos ao texto bíblico então. Obrigado por todos aqueles que me viram animados agora há pouco e sem o áudio. Mas vamos lá, vamos lá. No Instagram tudo bem, né áudio no Instagram, agora sim. Obrigado por todo mundo que voltou aqui, a gente estava aqui meio que deu uma pane aqui no Instagram. Eu fico triste com esse Instagram, porque ele é muito, às vezes ele é muito, muito, muito instável. Segunda de, primeira de Pedro, capítulo 2. Abre aspas para o apóstolo Pedro. Portanto, livrem-se. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual para que, por meio dele, cresçam e experimente plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as escrituras, Põe em sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Isaías 28, 16. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Uma outra citação, uma outra citação de Isaías. Agora, Isa... Aliás, a primeira citação é Salmo 118, 20... perdão, a outra citação também do texto do Salmo 118, é isso? Não, Salmo... Ah... Isaías também, outro texto de Isaías, estou aqui tentando achar referência na nota de rodapé, estou me perdendo aqui. Continuando com aspas para Pedro, tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim como vocês, assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquilo que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Antes antes, agora são povo de Deus, antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, diz o apóstolo Pedro, como peregrinos e estrangeiros que são, mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, sejam os oficiais nomeados enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitam o rei. Vocês escravos submetam-se ao seu Senhor com todo o respeito, façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus. Ah, travou aí de novo? Não. Porque Deus. Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por ter feito o bem, e suportem com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é um exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, fomos curados e vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de suas almas. Somos um povo, mas a gente continua aqui porque... Oi, bom dia, que bom dia, Amanda, bom dia a todos que voltaram. A gente estava meio que perdido aqui, né? tá chegando tudo bem para o Instagram, tá chegando gente, ah, legal, é, o Insta está instável, <risos> é, o Insta está instável, mas tá chegando bem para todo mundo aqui do Instagram também, só podia confirmar para mim se você está me ouvindo bem aí no Instagram e também no YouTube, se tá tudo bem. Primeira de Pedro, capítulo 2, uma série de recomendações, uma série... primeiro que eu vou começar por aquilo que eu não vou falar hoje, não vou dar muita ênfase, mas eu gostaria de citar a si mesmo. Existe aqui uma passagem sobre a escravidão. Isto sobre a passagem da escravidão não é sinal é, verde para você fazer as outras pessoas escravas de você. Nós estamos falando aqui... Obrigado, Max. Obrigado, Max. Michel Alves. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado, Michel. Obrigado. Isso aqui existe... Porque nós estamos, o Paulo, Pedro está falando, porque dentro de um sistema econômico romano a escravidão estava posta. Até era costumes dos povos antigos escravizarem outros povos conquistados. Mas a escravidão não é um projeto de Deus. Pedro não está legislando sobre isso aqui, tá bom? Dizendo que é assim que deve ser. Então vamos seguindo aqui. Bom. Nós somos um povo, fomos escolhidos como um povo de Deus, povo santo, sacerdócio real. Para quê? Para que eu tenha que viver de uma maneira apropriada. E por que devo viver de uma maneira apropriada? Por que tenho que viver de maneira apropriada? Porque a vida de maneira apropriada reflete a vida que temos agora com Deus. Porque é uma vida Moralmente apropriada. Quando eu digo moralmente apropriada, a gente tem um, um. nós temos uma zona cinzenta muito grande. Porque ah, para tratar de temas sobre moral e temas sobre sexualidade, prazer, essas coisas todas, nós temos extremos que se opõem. E entre esses extremos que se opõem, nós temos uma camada cinzenta muito grande. Claro, se você conversar com algum pastor, é, seja ele de qualquer linha, reformada, pentecostal ou não reformada, seja os luteranos, qualquer um, eles vão dizer, eles assim, assim, a, o, o, digamos assim, o, o mosquetão de segurança, né? o, o item de segurança, aquilo que vai segurar o crente, ele vai sempre colocar de um lado do pêndulo, porque é muito mais seguro, porque você está falando de forma genérica, tratar de temas como, por exemplo, prazer, é, desejo, essas coisas todas, ele vai dizer, ele vai colocar tudo dentro do saco, alguns vão colocar tudo dentro do saco do que é pecado e é ruim. Mas não é, não é nem todo desejo, inclusive os desejos de ordem sexual, são ruins. Nem todo desejo. É, a gente, por isso a gente precisa, eu estou tocando nesse tema, porque quando a gente fala sobre carnalidade, a gente acha que a nossa vida tem que ser a vida de monastério, né? Ou é, todos nós nos tornarmos eunucos ou nos tornarmos assexuais. Assim, nós, por opção, é, você pode se tornar uma pessoa assexuada se você quiser. Você faz aí o que você acha necessário. Oi, Thaís. Bom dia. Oi, Madiger. Lopes, oi Daniel Demore, bom dia você pode, mas é, em relação à sexualidade você pode se tornar uma pessoa sexual se você quiser, não, não querer ter desejo sexual, não dese desejar ter é, relações sexuais com ninguém é uma opção sua contudo, os desejos sexuais, que, que aqui são os desejos, não só os desejos carnais, não são só desejos sexuais, mas eu tocando nesse tema eles precisam ser é, supridos e não suprimidos. Quando ele deve ser suprido? Ele deve ser suprido da forma como Deus planejou para a vida dos seres humanos. Então ele é suprido dentro do casamento. Então, ele, é, é, ele é suprido dentro do casamento. Por isso que a relação sexual é, é um pacto de aliança. Né? É, uma, é, é um pacto. É, é um tipo de pacto que você faz com uma pessoa... Mas ela não é um tipo de pacto que te prende a pessoa pro resto da vida, mas isso é um outro tema que a gente vai tocar, porque tem alguns aí que creem, por exemplo, que você tem compromisso de sangue com a menina que você. Ou a menina, ou o menino que você teve relações sexuais quando você tinha 18 anos, você tem 50 anos, tá casado, tem outra família, e tem pastor que vai ficar tá casado, tem família, e tem gente aí que. Os, os birutas da fé. Que vão dizer que você tem que voltar lá, lá, quando você tinha 18 anos, e repactuar com essa pessoa, porque esse é um pacto de sangue. Não creio nisso, nós não vamos entrar nessa questão aqui, mas é importante dizer que isso não tem a ver, porque eu tô aqui a palavra pacto de sangue para não deixar válvula de escape. Se você tá fazendo é, shorts, né, ou tá fazendo cortes aqui do, do canal. É, muito obrigado por tá estar fazendo isso, mas seja honesto, pegue o tema dentro de todo o seu contexto, pega a parte do contexto, vou colocar lá. Burjack diz que o sexo agora tá liberado para todo mundo. Eu não falei nada disso. O que eu tô dizendo é que santificação do corpo é, precisa ser encarado com mais leveza, mais leveza, com mais sensibilidade e sabendo que existe uma um, um, um túnel, uma, uma, um, uma lacuna, uma margem de cinzenta, um muito grande aí entre uma coisa e outra, muitos tons de 50 tons de cinza, ah, não, não tive jeito, tive que falar, e, é, tons de tonalidades de cinza sobre o tema, então a gente não pode simplesmente bater o martelo, é, não pode ter desejos sexuais, sim, pode e tá tudo certo, o que você precisa é saber como lidar e como satisfazer esses desejos e onde você vai suprir com quem você vai suprir esses desejos. Bom dia, Jaque. Seja muito bem-vinda aqui também no YouTube e no Instagram. Somos povo. Então nós não podemos ter uma vida sem freio. É preciso ter um freio. E este freio moral que o Evangelho nos dá nos ajuda a espelhar a realidade do reino nos ajuda a espelhar a é, nos ajuda a espelhar a realidade do reino. O que é isso espelhar a realidade do reino? A Nossa conduta moral, ou seja, esse esse, esse atributo moral não é para nos corrigir, mas é para nos manter dentro dos limites da nossa nova natureza. Então, quando Cristo é, nos deu o seu mandamento, amar um novo mandamento, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, implica é, exatamente nesse tipo de comportamento que temos que ter a partir de agora. E que tipo de comportamento? Porque isso reflete a nova vida que nós temos em Jesus. Que nova vida é essa? Uma vida que tem as suas características próprias. O quem nasceu, de novo, não pode viver como uma vida antiga. As paixões e os vícios antigos. É, nós temos uma vida agora que é pura, o estado natural, como eu disse ontem o estado natural agora, o nosso, nosso estado natural não é um estado de perversidade e de pecado mas de pureza, e, e essas, essas condutas morais não são para nos corrigir, mas para nos manter dentro do espectro da pureza, tem gente que não gosta, tem gente que fala mal, tem gente que que, é, que acha que isso são uns absurdos, é, tratar sobre esse tema, mas tá no texto bíblico, é a leitura que eu faço e eu divido com vocês aqui. Nós não podemos viver uma vida sem freio. É preciso ter, porque há gente que vive, tem gente que vive uma vida ladeira abaixo, experimentando todo tipo de, de sensação, tentando encontrar, é, tampar os buracos existenciais, com toda sorte de prazer. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, 17. A, a, quando a gente fala sobre pureza, nós não estamos falando de uma vida casta. Nós estamos falando de uma vida que tenha desejos, mas que esses desejos não tenham controle sobre você. Mas que esses desejos sejam parte da sua vida e não a sua própria vida. É disso que nós estamos falando. Porque há muitas, tem, tem muita gente que se adoeceu com o consumo de pornografia. E hoje são adictos de pornografia. E a luta contra o vício da pornografia passa, primeiro, é, por entender, claro que isso está errado, que isso é complicado, que é uma enfermidade, mas a cura disso, terapia, busca de um terapeuta, aconselhamento pastoral, tudo isso ajuda ah, no processo de desintoxicação, porque é, não só é uma, uma, uma patologia, como uma patologia física, mas também uma patologia emocional, e é uma patologia da alma, então é um trabalho multidisciplinar, e as pessoas que estão ainda vivendo debaixo desse, desse, dessa escravidão, lutam com a culpa o tempo todo, e aí a culpa acaba sendo despejada para os desejos, e aí o fato de sentir desejo já aciona a culpa, e não, não funciona assim, tá tudo deturpado, tá tudo deturpado, por isso, não deixar a liberdade virar a libertinagem. Exatamente, Max. Exatamente, exatamente. Exatamente. Ah, eu vou colocar o link da loja. Eu vou colocar o link da loja. Eu vou, eu vou mandar o link da loja nos comentários, tá bom? Vou deixar o link da loja da Zoe nos comentários. Por isso que a gente não pode ter e não pode... É... Por isso que a gente não pode dar ao nosso coração, ou seja, central dos nossos desejos liberdade para fazer o que quer. Tudo tem que estar sob suspeição e análise. O que é suspeição e análise? Bom, de repente você sentiu aquele desejo fora do comum. Você tem que perguntar, por que eu estou sentindo esse desejo fora do comum? E não simplesmente sair desgovernado, de forma desgovernada, fazendo o que quer da forma como quer. Estou falando da questão sexual, mas também tem a questão da comida, tem a questão também compulsão aos jogos, compulsão à atividade física, compulsão para compras. Há um monte de de, de, pulsões, de compulsões que nós temos e que são desencadeadas pelo nosso coração e que é a nossa mente e que você tem que preparar. Por que, que eu estou sentindo isso? Por que eu quero tanto isso? Pode ser uma série de coisas, pode ser fisiológico, pode ser emocional, pode ser um monte, pode ser gatilhos acionados propositalmente, propositalmente, propositalmente. Não é... tá fácil, nem o TikTok é um lugar mais tranquilo agora para quem. Antes era um lugar muito tranquilo, com muita piada, com muita. É... Eu gosto do TikTok por conta das piadas, por conta. É tem tem tem por conta das coisas divertidas que tem ali e tal é, das histórias acho muito legal tudo que acontece ali eu acho muito legal mesmo assim eu, eu curto mas aí eu comecei a ver que tá ficando tava ficando difícil então eu passei mais tempo dizendo isso não me interessa isso não me interessa isso não me interessa isso não me interessa que perdeu a graça perdeu a graça perdeu muito a graça perdeu muita graça então os, os, os a, gatilhos que te levam para esse tipo de coisa né? a propaganda, a linguagem da publicidade é uma linguagem da publicidade exatamente né? se você fizer uma pesquisa aí no Google gatilhos mentais, você vai encontrar um monte né? existem técnicas que te levam a, que te induzem a um tipo de comportamento se você fizer uma pesquisa também aí no Google na Wikipedia você vai encontrar lá sobre é... viés cognitivo. Faz uma pesquisa sobre viés cognitivo. Você vai, você vai se assustar como as bolhas de internet, elas, elas, ela, como os algoritmos trabalham para nos manipular, para nos conduzir, prever nossos sentimentos e prevendo os nossos sentimentos gerar algum tipo de oferta, porque no final, no frigir dos ovos, lá no final da sentença da equação, o que eles querem é controle para poder tirar de você aquilo que você tem. Ou seja, eles querem dinheiro, querem poder sobre você, até, até sobre o seu poder de escolha e o seu poder de decisão. Por que continuamos aqui? É a pergunta. Porque tenho que viver de uma maneira apropriada. E por que tenho que viver de uma maneira apropriada? Para que as pessoas possam enxergar Deus. E como é viver uma vida de maneira apropriada? É viver debaixo de uma conduta moral bíblica, não moralismo de igreja, mas uma moral bíblica. Porque Jesus Cristo, quando nos salvou, salvou o corpo, salvou alma, salvou o espírito e também salvou. O corpo, corpo, alma e espírito. Nós fomos salvos na nossa, em todas as nossas dimensões. E este, essa conduta moral não é para nos corrigir, mas para nos manter dentro da pureza. Ou seja, para vivermos de acordo com aquilo que nós agora somos. Não é para nos pôr em uma nova condição. A nova condição já foi dada. Pelo Espírito Santo na salvação E porque temos uma nova vida Temos uma nova vida é, Cheia dessas novas características Para que todas as pessoas possam ver a Deus Louvar a Deus E sejamos agora testemunhas Para a salvação E quando Jesus voltar Que sejamos testemunhas para o arrependimento Oi Damares, bom dia Vamos então fazer a nossa oração do dia Senhor Peço pela vida do, da família do meu amigo Fernando, sua mãe faleceu esta madrugada, não resistiu à cirurgia que ela passou, é, submeteu nesta manhã. Senhor, tem misericórdia da família do Fernando, cuida dele, cuida muito dele, Senhor, cuida do Fernando. Cuida dos meninos, de todos os ali da família do Fernando, seus irmãos, suas irmãs. O Senhor dos netos, sobrinhos do Fernando, os sobrinhos do Fernando, os netos de sua mãe, tem misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero pedir pela vida de todos aqueles que estão lutando agora contra o pecado do consumo de pornografia. Guarda o Senhor em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por flertarmos muitas vezes com imagens, vídeos, e quando nós damos conta, já consumimos ali um minuto, dois minutos, esse tipo de conteúdo, e isso só danifica a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, peço por todas as mulheres que são vítimas do consumo de pornografia, as que trabalham no mercado da pornografia, Senhor, tenha misericórdia. Dá-nos a oportunidade de que elas... Conheçam o Senhor e se libertem disso, aos homens que estão nisso. Senhor, juízo sobre aqueles, ju, misericórdia e juízo sobre aqueles que utilizam desse meio para arrecadar fundos. Senhor, dá-nos discernimento espiritual para entendermos o quão, grande, o quão nós somos manipulados pelas pessoas, o quanto nossos, nossos sentimentos, as nossas emoções são frutos de gatilhos acionados por terceiros, nos ajuda a ter discernimento espiritual sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, Senhor nos ajuda, eu te peço, me ajuda em nome de Jesus, me ajuda me arrependo tanto, Senhor me arrependo tanto de muitas vezes ter sido conduzido por esse tipo de coisa, as pessoas vêm, acionam um gatilho, aciona outro gatilho, aciona outro gatilho quando eu vejo, estou totalmente entregue fazendo aquilo que eles queriam e previram que eu faria, me dando gatilhos mentais. Senhor, liberta-nos dos gatilhos mentais da internet. Por favor, em nome de Jesus, proteja-nos, em nome de Jesus, disso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo. Dos gatilhos mentais maléficos, Pai, porque alguns que ajudam na produção, eu tenho que ser justo aqui. Alguns ajudam na produção, ajudam na divulgação do material, do, é, são, são, são gatilhos que são benéficos. Mas há aqueles, há aqueles que realmente estão aí para destruir a vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa live de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por todos que chegaram aqui agora na live. Deus os abençoe. Nos vemos amanhã. Se você não conseguiu pegar a live no início, assiste ela. tá gravada, tá bom? Está aí no IGTV e também no YouTube. Deus abençoe vocês. Um grande dia para vocês. Deus os abençoe.